Essa semana eu respondi uma pergunta de uma pessoa que queria saber como libertar-se do trauma. Então, traumas são marcas do passado, experiências que a gente interpretou que era algo negativo para gente e gerou uma ameaça. É, se você dá uma olhada na TV Saúde quanto dessa semana, eu falo sobre o trauma. Né? E eu vou trazer um outro aspecto que eu não contemplei lá é, para você nesse, nesse momento quântico, aqui nesse minuto quântico, que é o que eu venho aprendendo com o psiquiatra americano David Hawkins, o né, que ele chama de Deixar Ir. Deixar Ir é você trazer à tona o sentimento e simplesmente entregar, não se identificar com ele, simplesmente não fazer perguntas, aquela pergunta, por que ele está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento? Por quê? Então, Deixar Ir é a entrega. Né? É, tem a ver com o perdoar, o, per, o perdão radical, o perdão incondicional, onde a gente simplesmente se não sei por que isso aconteceu, por que é que eu estou vivendo essa situação. No entanto, eu solto, eu me liberto, né? eu entrego. Né? E as perguntas podem ser que perguntas venham, pode ver que, é, é, ou seja, pode, pode deixar que a pergunta vem de um outro lugar, que não do seu... É, do, do campo da racionalidade, que normalmente o campo da racionalidade nos conecta exatamente com a dor. O, o campo da racionalidade é, é o ego ferido que está querendo uma explicação, que está querendo uma solução, e aí é o que, que acontece? Você termina nesse campo da racionalidade ativando o velho circuito do trauma, da dor, do sofrimento. Tá? Então, a dica que eu lhe dou né, é viver o que eu chamo de cultura do a cultura do otimismo, do entusiasmo, buscar entusiasmo dentro de você, buscar otimismo. Como assim o otimismo? O otimismo é quando a gente começa a olhar para as coisas e parar de, de, de resistir à vida. Né? Então, o otimismo é dizer, tudo bem, isso aconteceu, o que é que eu preciso aprender com isso? Então, da mesma forma, nós vamos lidar com o trauma dentro dessa cultura do otimismo, se isso aconteceu, o que é que eu preciso aprender com isso? E com isso nós vamos criando um outro ambiente interno, mais favorável, né? vamos ativando novas redes neurais e deixar de estar botando lenha, botando álcool ali naquele naquele fogo, né? que é exatamente o trauma, que é aquela situação de sofrimento, que muitas vezes nós não temos a menor ideia do que isso aconteceu e nós queremos ficamos querendo justificar e muitas vezes se vitimizar. Aí quando entra na vitimização, aí o inferno é total. Então, assume a responsabilidade, libera, né? deixa aí, né? é, se desidentifica e tira o um aprendizado né, da experiência, é, o, é a dica de hoje que eu dou para você, se você está ainda enredado com algum trauma, o que é muito comum todos nós passando por traumas, e os traumas normalmente os convidam a evoluir e a se transformar. Espero que você tenha gostado da dica.